Fala aí família, aqui é o Laloque, quero mostrar aqui pra vocês pessoal, acabou de chegar aqui agora, essa máquina aqui, essa parafusadeira da Deco, ela só vem com uma bateria, tá, um carregador, e um, essa bateria é de 16 volts, aqui do lado, ó, ela mostra, né, esse, o carregamento dela, tá, aqui ela tem velocidade 1 e 2, e aqui tem um botão de reversão, ó. Aqui para soltar, aqui para apertar. E aí eu vou fazer um teste aqui. Tá mostrando aqui para vocês uma caixinha bonitinha, um preço bom. Vamos ver como é que ela se sai parafusando ali no drywall. Pessoal, deixando claro que essa é uma parafusadeira simples, uma parafusadeira barata, tá ok? Vamos, mas vamos ver o desempenho dela lá no drywall. Pessoal, tá aqui os parafusos a gente vai fazer um teste aqui, tá? Vamos ver como é que ela sai aqui, ó. Pessoal, fura tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo. Fura tranquilo, pessoal, dá pra trabalhar no drywall tranquilo, tá? Atende perfeitamente Deixa eu botar aqui a velocidade aqui pra trás, tipo 2 Vamos ver se ela, se ela aumenta mais a velocidade, mais a força tá. Pessoal, show de bola, tá? Ó. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, pessoal, olha só Ela tem aqui, ó, a questão do torque, né? Isso aqui ajuda muito, tá? inclusive aqui a parte de, de furadeira né então vou botar aqui num torque aqui tipo é, 16 18 pronto vamos ver como é que ela se sai aqui se melhora mais ainda não notei muita diferença não a bateria está descarregando tá mas uma máquina muito boa, tá? Da Deco, tá? E eu vou deixar o link, pessoal. Eu comprei ela no site do AliExpress, tá? E eu vou deixar o link pra vocês comprarem no mesmo link que eu comprei. Por quê? Veio direitinho, não deu problema nenhum, tá, pessoal? Quando vocês forem fazer comprar na internet, tomem muito cuidado. É um conselho que eu dou a todo mundo, tá ok? Então, esse, esse, esse vendedor aqui é um vendedor de confiança que eu vou deixar o link aí abaixo para vocês comprarem. Tá bom? Um abraço aí para você, galera. Fica com Deus.